Fala mecânico, ah você não é mecânico, mas segue a gente nesse canal, muito obrigado tá, pelo seu compartilhar, pelas suas visualizações e continua assim porque daqui com certeza você vai aprender coisa útil e de valor, ok? Hoje a gente está aqui com esse Astra, é um Astra 2002, que chegou pra gente aqui com um problema de vazamento na bomba. Só que é, a gente gosta de demonstrar as coisas curiosas Principalmente para os colegas mecânicos né? Porque é, é, situações do dia a dia que ocorrem Que nem sempre a corriqueira é normal E é o caso aqui desse veículo Esse Astra, ele passou por uma adaptação é, Onde que ele perdeu sua, a sua, o seu esticador E a polia do compressor do ar-condicionado Então o rapaz que adquiriu esse carro agora recente ele está tentando regularizar a situação e colocar a coisa em dia, né? Que é o certo e o, e o mais natural normal de, de que se deve ser feito Trouxe pra gente aqui e é onde a gente pegou aqui E iniciamos com um diagnóstico para poder saber aonde que é o vazamento e, Achamos que, né, que o vazamento principal ali era na bomba é, Porém ainda sob suspeita, mangueiras né, e mangotes ali e outros pontos mas a gente descobriu que a razão principal pela qual vazou a bomba foi porque a correia desfiou. A correia desfiou, ele trocou essa correia duas vezes e ela da última, mais uma vez, continuou desfiando. Essa correia a gente descobriu que ela entrou na polia da bomba da direção, certo? Aqui está a bomba, a gente já vai instalar ali. Essa correia, essa correia entrou pela bomba da direção, causando com isso ali... O vazamento dessa direção Desculpa pelo barulho Porque a gente está em horário de serviço E a loja está aberta aqui né? Então é onde a gente está é, aqui no corre-corre tá? Mas eu quero te mostrar para você E o que fez essa correia vazar? Ele colocou um esticador novo Polia nova Mas a pessoa que instalou Olha só Ela amassou essa polia E pelo que indica pelo que eu posso é, é, aqui de inicialmente comprovar que por conta desse amassado, uma polia nova, tá? É onde que essa correia estava aí é, desfiando e provocou aqui esse vazamento aqui. Que para esse cliente está saindo aqui algo em torno de 360 reais, né? Incluindo a troca de outra correia, outra polia, nossa mão de obra, o serviço da bomba, né? E tudo mais Vamos instalar, funcionar Eu vou logo em seguida Antes de é, é, entregar o carro Vou mostrar para você aqui funcionando tá? Quero mostrar para você também agora ali O sistema ali Sem a polia do compressor do ar-condicionado Demonstrar essa curiosidade Inclusive a correia Vou falar também aqui A medida da correia Que é a qual estão colocando aqui como adaptação Ok? Vamos para o outro lado ali muito bem, ali está, tá? O sistema ainda, ainda está aqui bem sujo, a gente ainda vai instalar a bomba, tá? Aqui o, o bico da válvula do arrefecimento da água, um pouco suja, o sistema dele bem sujo, vai ter que mexer nesse sistema em breve também. Mas a nossa pegada aqui é a direção, tá? Ali está, ó. polia nova também, você compara aí, pode ver que. Mesmo polia, porém amassada Cuidado aí os colegas mecânicos Que for instalar as peças Para não estragar nem trazer outros problemas Para os nossos clientes né Que quer confiar na gente como, Enquanto mecânico Dá essa aqui a polia nova Repara aí que ela não tem nenhuma varia Graças a Deus já foi instalada aqui O Alex que a gente E no compressor do ar condicionado ó, Não tem polia nenhuma tá? tá liso aqui, tá sem polia é onde que ele fez a adaptação dessa correia. A correia é essa aqui que a gente vai colocar. Tá? A medida dessa correia que ele colocou aqui é 17,41. Só que aqui na loja onde a gente faz compras, a gente não encontrou. A gente encontrou essa 17,40. 6PK 17,40 da Daico. Tá, jóia? Vamos instalar ela aqui. Logo, logo vou te mostrar aqui o sistema e funcionamento e ver se tudo deu certo realmente. Tudo bem pessoal, bomba já instalada, devidamente instalada no lugar, repara aqui um detalhe, um pouquinho de ar aqui, porque ainda está eliminando o ar, esse sistema ele elimina o ar pelo reservatório, se, se quando persiste o ar, quando o óleo continua ainda assim com essas micro bolhas, e com tendência a ficar meio rosado, é porque ainda está fazendo o ar, então, de alguma maneira, seja pelo compramento do reservatório Seja é, por algum outro Até pelo Abraçadeira Da mangueira de retorno Pode estar tá entrando ar Então ele tem que ficar assim, ó, Vermelhinho, translúcido Tá, não rosado, sem bolha Aí o sistema está normal Tá, mas ficar agitado Mexendo e com bolha É porque está ainda com ar isso é mal, é ruim, esquenta a bomba pode queimar a bomba ok? mas aqui a pegada de hoje aqui não é essa, é sobre essa adaptação que fizeram aqui por meio dessa correia a gente descobriu aqui o, a razão pela qual está desfiando, além da polia a gente já trocou esse esticador não é desse carro tá? você reparar que bem aqui essa correia está entrando aqui para dentro do esticador encostando aqui ó nesse ponto fazendo com que a correia entre aqui ó. pode perceber aqui que está gasto ela entra aqui para dentro ruindo a beirada da correia aqui então é passar para o cliente né poder ele vir trocar esse esticador ou trocar lá no mecânico onde ele passou primeiro ele não me disse não relatou pra gente quem foi que fez o serviço para ele e aí, ver se o sistema funciona é, redondo. tá faltando também uma polia, uma polia auxiliar que fica logo de baixo. Tá? Passou por uma adaptação aqui esse sistema. A caixa de direção é DHB, mas o sistema, quando é adaptado desses carros, a caixa se mantém original. É a TRW, sistema antigo, sistema elétrico-hidráulico. A caixa é TRW. Né? Com a bomba elétrica hidráulica E quando queima a bomba a pessoa faz Geralmente o cliente O dono do carro ele passa Ele faz essa adaptação A gente já tem um vídeo falando sobre A respeito né Fizeram aqui mas Por algum motivo e razão O compressor do ar condicionado Está sem a polia O esticador aqui ó Não é o original Está faltando uma polia aqui Logo aqui embaixo do calço do motor esse primeiro calço tem uma polia bem pequenininha uma polia de ferro que auxilia aqui empurrando um pouco essa correia para baixo para poder ela não encostar aqui no, no não encostar aqui ó, no calço do motor repare que está bem encostado aqui está bem encostado então só quase encostando no calço então para isso não acontecer tem que ter uma polia aqui Funciona aí Alex a gente ver aqui como é que tá funcionando tá, mas sobre cuidados e vai apresentar algum problema em qualquer momento, reparou que a é Correia andou? e vai apresentar algum problema qualquer momento reparou que a é Correia andou? então ela vai para dentro ela vai pra dentro Aproveitando o detalhe aí, o número da correia. Oi, eu tenho um recado para dar para você. virar a câmera aqui para eu passar esse recado para você. Muito bem. É, eu estou aqui passando para poder deixar para você um recado muito importante. Da é, cerca do nosso trabalho. Você que é mecânico, você que talvez é, nos segue no canal. tem tenha essa curiosidade até de aprender, de querer. né, Aprender e se dedicar a esse tipo de trabalho. E, e, e busca aí uma alternativa, uma maneira. Alguém que pudesse lhe dá aí uma ajuda, uma, um, um, um reforço, né? É, pela qual um meio, digamos assim, pelo qual você iniciar e se projetar aí, a fim de poder ter um ganho, um extra, quem sabe, ou até aumentar o, o, o mix de oferta de trabalho de serviço em sua oficina. Né? Você pode ter reparado que esse serviço é foi bem é, rápido, né? Eu em poucos, poucas horas, vamos dizer assim, né? a gente faz um serviço desse, é questão de, de tirar essa bomba, é questão de reparar ela, trocar os anéis de vedação, as demais peças que necessária for ali, é né? um serviço um tanto quanto simples, mas é um serviço que exige uma certa ciência e conhecimento do passo a passo de como fazer. E, e é isso que a gente tem a oferecer por aqui é, Em nossos vídeos a gente sempre coloca, inclui aí um, um, um link Onde você pode baixar um e-book Esse e-book ele dá assim um, um norte pra você é, é, Ter uma ciência, ter aí a, a, a condição de, de saber por onde começar né Ou o princípio de cada peça de cada coisa, tá ok? Então, com isso o que eu quero dizer, eu quero dizer que, é, assim como eu, né, assim como é, é, todo profissional que se dedica, é, está apto aí aprender. Você vai ver que é possível aprender. O que faltará a partir daí, a partir disso, será aí é, detalhes, é, macetes. Digamos assim, é, pequenas coisas, em, é, conhecimento acerca de pequenos detalhes mesmo é, na, na questão da montagem e também desmontagem. E com isso, nesse manual, você, você querendo baixar, é gratuito, tá? Você vai deixar apenas aí o seu, o seu telefone para um futuro contato, ou o seu e-mail, né? É, aonde a gente vai. É, lhe informar acerca de material novo, de vídeos novos, né, e até de um provável evolução dos nossos serviços, né, e de tudo aquilo de novo que vem aparecendo nesse mercado automotivo que desse desse tipo de reparação. né, o carro acabou de chegar, acabou de chegar, ele está fazendo confere final ali, né, como eu tentei mostrar para você aqui, para poder ver se o óleo está no nível, se não tem nenhum vazamento, mas ele ainda vai ter que retornar com esse carro para poder a gente estar tá concluindo ali a troca do, daquele esticador. Né? E provavelmente também aí é, a substituição ou é, daquele suporte. Né? Porque o suporte do calço do motor ali, ele vai com a outra polia. Então é necessário para poder a gente ter um, um, um sistema. Mesmo que ele não... Instale o ar-condicionado Vem a direção está funcionando perfeitamente bem tá? Então é isso aí Se você quer e ambiciona realizar a sua, é, é, Ver a sua paixão realizada é, Nos acompanhe, continue com, com a gente tá? é, E eu quero te convidar para essa semana ainda é, Na sexta-feira Eu vou trazer aqui mais um vídeo Falando a um respeito de alguma coisa de muito útil, de valor E te fazer um convite te fazer um convite para participar desse nosso mundo tá? da mecânica desse nosso serviço e quem sabe a gente caminhar junto aí nesse é, de, de desvendando e desdobrando é, é, esse mundo em que a Col tem sido tão oculto para muitos, inclusive os mecânicos que prestam serviço em diversidade de, tipo, de tipos de sistemas, certo? Mas chega na direção a maioria, grande maioria, é, não, não tem aí esse conhecimento, esse know-how, essa expertise para poder oferecer para os seus clientes, que assim parece aí em diversos lugares do país. Né? Nossa cidade aqui não é diferente e muito mais carência ainda está no resto do país. Então, sexta-feira de manhã, separa aí esse tempo para você ver esse meu recado que vou transmitir para você te fazendo esse convite, ok? Até lá e um forte abraço!